Oi, tudo bem? Dando sequência aos nossos vídeos, a gente vai falar novamente sobre o tema abdominoplastia, só que agora em homens existe alguma diferença? É, a gente está dando sequência porque o outro vídeo ele deu muita repercussão e aí surgiu a dúvida: ah, abdominoplastia em homem e mulheres? Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas não temos conflito de interesse, trazendo um pouquinho sobre a abdominoplastia. Então ela envolve tanto a correção do excesso de pele e gordura que é a dermolipectomia abdominal quanto quando existe a correção da diastase dos retos abdominais que é o afastamento do músculo reto abdominal que gera flacidez muscular então na maioria das vezes a abdominoplastia envolve o tratamento dessas duas coisas o excesso de pele e a fraqueza muscular a gente trata os dois nos homens, as associações mais comuns são a lipoescultura, a ginecomastia, o lift de pele do pubis. Tem homens que têm essa pele tão flácida devido à obesidade mórbida que tinham, que prejudica até a questão da esterilidade. É, eles têm um aumento, da, um aquecimento da região do testículo e eles ficam até inférteis em alguns casos. Então, a gente retirar esse excesso de pele, elevar esse pubis, a gente pode até melhorar isso. Outro ponto também é a correção de hérnias. É muito comum hérnia de parede abdominal nos homens, então a gente aproveita o procedimento para fazer a correção dessa hérnia, entre outros procedimentos. Aqui está um exemplo disso, um paciente pós, uma grande perda ponderal, que ele não tinha diastase, ou seja, ele tem uma parede muscular muito boa, mas ele tinha um excesso de pele redundante, tanto na região do abdômen, quanto na região do tórax. Então aqui estaria uma boa associação, a gente fazer essa abdominoplastia em âncora, nesse caso, mas a correção da ginecomastia é porque a gente teve esse excesso de pele e até um descenso, uma queda do mamilo dele, então a gente faria essa correção em uma cirurgia associada, poderia ser feita. Aqui já um outro caso, um paciente tinha uma obesidade mórbida também, mas não teve uma perda de peso tão considerável quanto aquele outro, mas olha o avental do abdômen, a gente não vê nem a genitália dele, de tanto excesso de pele e gordura. Então aqui estaria indicado também essa retirada, Muitas vezes a gente chama até de abdominoplastia higiênica, porque isso aqui dá assadura, isso aqui prejudica o uso de roupas, de vestimenta. Então, estaria indicar também a cirurgia com resultado, quando a gente fala do ponto de vista estético, inferior àquele caso anterior que a gente mostrou, mas o, com grande é, benefício para o paciente. Aqui, outro exemplo já, a gente está no meio termo, só que ele tem uma hérnia na região do abdômen que causa até um abaulamento aqui. Então a gente faria essa dermolipectomia, retiraria o excesso de pele aqui também, a flacidez de pele e já faria a correção da hérnia no mesmo tempo. Então exemplos aí de associações do procedimento. Um caso típico aqui para a gente exemplificar. Um paciente que já tinha feito uma cirurgia bariátrica com uma cicatriz mediana, não tinha tanto excesso de pele ou gordura, mas queixava-se da flacidez do abdômen. Então, nesse caso, a gente pode indicar a abdominoplastia do ponto de vista estético. Não é considerada uma cirurgia reparadora pelo plano de saúde, um caso desse, porque ele não tem abdômen avental, mas ele tem a flacidez, se incomoda do ponto de vista estético. Então a gente indicou a cirurgia para ele. E um detalhe com os homens, que aqui o que diferencia das mulheres, é que na mulher geralmente a gente faz uma, uma uma cicatriz curvilínea, uma cicatriz arqueada, para justamente camuflar com o biquíni, camuflar com, com a calcinha. No homem, a gente tem a tendência a escolher uma cicatriz mais reta, para realmente ele usa a cueca mais alta, a sunga mais alta, então a gente não faz tão baixo até para não prejudicar, não chegar tão perto assim da região da genitália masculina. Então a tendência nossa é fazer uma cicatriz mais reta. Aqui é o um exemplo de um paciente que a gente operou recentemente, que eu fiz isso para exemplificar na mulher, eu seguiria essa linha preta aqui, e no homem não, a gente tem a tendência de seguir a linha vermelha para fazer uma cicatriz na região da genitália um pouco mais alta e aqui na lateral um pouco mais baixa, que justamente a linha do, do desenho da calcinha, do biquíni, ela vem baixa e segue em direção aqui à crista e do homem não, a sunga é mais baixa aqui e ela é reta. Então a gente procura adequar essa cicatriz, para a realidade do homem. Então, essas são algumas nuances das diferenças, cirurgias associadas, o tipo de cicatriz, é, mas o tratamento em si não difere muito do, da abdominoplastia da mulher. Então, aqui exemplos, um paciente com a grande perda ponderal, uma cicatriz mediana aqui de do, do uma abdominoplastia em âncora no homem, com bastante estria, e você vê um umbigo um pouco maior, mais arredondado. Aqui, outro exemplo, já um umbigo com uma forma mais de um, de um losango. Então a gente vai fazendo esse umbigo de acordo com com o interesse do homem, lógico, mas a tendência são umbigos maiores quando comparados com, com o umbigo das mulheres, porque o, o homem tem essa característica, umbigo mais redondo, um pouco maior, e aí foge um pouquinho daquele trabalho que a gente já publicou, que na mulher eu prefiro um umbigo mais vertical e um pouco menor, porque é mais condizente com essa anatomia feminina natural. Do homem não, o umbigo tem a tendência de ser mais arredondado e um pouco maior. Você gostou desse vídeo? Muito obrigado por ter assistido ele até o final e dá o seu joinha, deixa o seu, a sua curtição, compartilha com seus amigos e muito obrigado por assistir. Fica com Deus, aquele abraço!